Certa vez, um pai, querendo mostrar para o filho o valor da vida, chama ele para conversar e diz, Filho, está vendo essa pedra? Eu gostaria que você levasse ela até a feira, oferecesse ela à venda e, quando alguém te perguntasse o quanto, que você mostrasse simplesmente dois dedinhos. Ouvisse a oferta, mas não, não venda a pedra, traga-a de volta para casa. O filho, mais do que depressa, obedecendo seu pai, foi até a feira, colocou a pedra em exposição E mais do que de peça uma senhora disse Nossa, que pedra linda Eu gostaria de tê-la no meu jardim, você está vendendo por quanto? Ele apresentou os dois dedinhos, ela disse Nossa, dois, dois reais? Eu quero, eu compro Ele não a vendeu, voltou para casa e mostrou para o seu pai e disse Pai, ela me ofereceu, uma mulher me ofereceu dois reais pela pedra Ele disse, filho eu gostaria que você pegasse essa pedra agora e fosse para a porta do museu e ele foi, pegou a pedra e quando chegou lá, procedeu da mesma forma que o pai havia dito para ele proceder na feira. Logo um homem chegou e disse, nossa que pedra rara, linda, tão diferente, tão especial, eu quero esta pedra para minha coleção, quanto é? Aí ele mostrou os dois dedinhos e o homem disse, dois mil reais é minha, eu a quero, eu quero esta pedra para mim. Mais do que depressa, ele voltou para sua casa, todo feliz, radiante, e disse, pai, pai, que loucura. Um homem me ofereceu dois mil reais pela nossa pedra. E o pai disse, filho, agora eu gostaria que você pegasse esta pedra. E fosse até aquela joalheria da praça. E quando o homem perguntava a você quanto se mostra novamente os seus dois dedos, e assim o garoto fez, chegando na joalheria mostrou a pedra para o joalheiro que ficou indignado com tanta beleza, e disse, que pedra fantástica, maravilhosa, se eu lapidar esta pedra eu vou ter uma das mais belas joias, quanto que você quer por essa pedra? Aí o garoto mostrou os dois dedinhos e o um joalheiro disse, 200 mil? Sim, 200 mil eu pago, eu pago 200 mil. E o garoto voltou rapidamente para sua casa e disse, pai, 200 mil, o joalheiro ofereceu 200 mil. E o pai disse, viu filho, aí está a prova do que somos e o que valemos. Se você estiver no lugar certo, as pessoas vão te dar o valor certo valor que você merece. Então, busque estar sempre no lugar onde as pessoas lhe valorizam. Busque estar presente ao lado de pessoas que reconheçam em você a joia que você é. Não seja simplesmente uma pedra de jardim. E você, meu amigo, minha amiga, pense da mesma forma. Se quem está perto de você não lhe dá valor, não é porque você não tem este valor. É porque esta pessoa não enxerga verdadeiramente quem você é.